Na paz do Senhor. Amém. Hoje é um especial para mulheres. foi difícil estudar esse texto, gente, porque aconteceram tantas coisas no meio dessa desse estudo e no meio de tudo isso quem foi para a Elisângela, por favor, me ajuda. Jotão, filho menor de Jerobal, ficou, porque se tinha escondido, então se a Mas a videira lhe respondeu Deixaria eu, o meu filho, que alegre a Deus e os homens iriam dominar sobre as árvores? Então, Thank yeah. you. Gideão ele se torna resistente E no versículo Eu preciso de pouco para Não fez, Gideão esqueceu de guardar o coração, mas Gideão deixou se levar pelas glórias humanas, Gideão ele deixou a, a, a se agradar, Gideão se deixou por E logo o um povo de Israel também tá entrou. Aí nós vamos ver que o juiz perdeu. Falso sacerdócio Criou um falso Movimento Religioso peças a três pontos que destrói o homem. Poder, dinheiro e mulher. Que quer dizer, meu pai é rei. gruma, ficava por lá e se misturava